Tá aberto. Tá. Nossa, tá aberto, certo. Caixa d'água, luz, hein? É, tem bastante tem coisa aqui. Aham. Tá vendo classe, é. Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais exploração. Um pessoal amigo nosso trouxe a gente aqui nessa casa, né Thaís? Isso mesmo. No meio da floresta. Cara, olha aqui, tem tantas coisas da pessoa aqui. Tem. Pessoal, morava um homem. Na verdade, é, esse homem ele construiu essa casa aqui para ficar escondido. Nós estamos aqui no estado do Mato Grosso. E esse homem ele morava em outro estado e parece que ele veio fugido da justiça. Eu não sei o que, que ele fez, se ele era um assassino, certo? O que, que ele fez? Só que ele veio fugir da justiça. A polícia queria que. Porque foi falado que ele era criminoso. Ele né? era criminoso, é. A gente não sabe o certo, né, Thaís? Sim. E a gente veio aqui para poder fazer a exploração. Trouxeram a gente aqui e dizem que esse homem ele foi assassinado aqui dentro umas pessoas descobriu que ele estava aqui e assassinou ele dentro dessa casa e a casa ficou com as coisas dele os pertences dele tudo abandonado no meio da floresta deu trabalho para chegar aqui ainda deu, isso tchau. E ó só pessoal ver, olha ali a floresta atrás pessoal pessoal olha isso Literalmente a gente está no meio da floresta, cara. No meio da floresta, pessoal. E hoje a gente vai fazer a exploração aqui na casa desse, desse senhor, né? Sim. E vamos ver detalhes aqui, pessoal. Quem sabe a gente não volta um dia à noite para fazer investigação aqui, hein, Thaís? Isso aqui mesmo. Tem, assim... Aham. A não andar no meio da selva aqui para vir aqui. É perigoso, né? Perigoso. Cobra, é, onça... Aham. Uhum. No caminho que a gente tava vendo, o pessoal falou, na hora de descer, vocês tomam cuidado, porque tem muita cobra. É Olha sim. bastante pro chão. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Nossa, já olhando aqui, ó, na porta tem é uma geladeira aqui. Tem até uma cerveja aí, Thiago. Tá, que tá cheia? Tá cheia, cara. Olha. Cheia. Cheia. Ó, oh, tá meio agachado. Não, não faz parece. muito tempo, né, que isso aconteceu. Não, tá faz uns oito meses, uma coisa assim. Não tem nada. Não tem nada. Não tem, nada. Não tem, nada. Não tem coisa aqui. Tem coisa? Bombrinho. Bombrinho, né? Uhum. Olha você cama? Cerveja preta dele. Cerveja preta também? Tem também. Cheia, cara. Caracu. Caracu, cara. Caraca. Você tem coragem de abrir a geladeira aqui pra nós ver? Parece que tá meio. É né? Nossa, cara, olha aqui. Nossa. Olha, cheio de água aqui. Tá. Abre. Pô, de café. Pô, de café. Caramba, que delícia. Ó, Panela. um de aranha. Tá. Olha, assim. panela novinha de pressão. Olha a aranha na sua mão. Cadê? Seu louco. Cadê? Tava ali, tá, quase pegou sua mão. Sério? Olha lá, ó, ela ali, ó. Vai lá, ah, ela vai tá morta. Ah, mano, na hora eu não sabia que ela tava morta. Caraca, você ah. acaba comigo, velho. Você é louco? Vai enfiar na mão as coisas? Tem um de vento. Nossa, olha aqui, cara. Olha, Oi, olha, tanto de olho. Olha, tanto de olho, velho. Ó, que isso? Vou... Atum, Atum. Tiago, aqui é muito longe da cidade. Eu acho que ele morava aqui e demorava pra, pra cidade. Sim, Até porque era uma pessoa corrida e não podia ir direto, né? Pra sim. ficar dando as caras assim. E... Olha o tanto tá de arroz, ó. O pessoal, ele... Ele, ele deve ter feito alguma coisa muito grave mesmo. Porque ele, pra ele vir ter construído essa casa aqui nesse buraco, tá? no meio do mato, uhum. do nada. Alguma coisa muito grave ele deve ter feito. Gente, vocês têm uma noção, a gente andou no meio do pasto. Pra chegar aqui. Nossa, olha. Longe pra caramba. Longe pra caramba. Fogão? Abre fogão. Olha, o ovo, Thaís. Tá Nossa, isso deve estar tá choco. Isso deve estar tá podre. Deve estar. Tá... Abre. Ah, rato deve tá estar fazendo ninho aí. Meu Deus do céu. Vou tirar Vou tirar o que isso aí? Bate aí. Bate aqui pra não soltar o barulho. Ferro? Não, é. Barro? Barro. Isso aqui deve ser a tampa, tá vendo? Não, acho que é a tampa do negocinho que tá aqui dentro do geladeira ah, um Cadê o negocinho? Ó, pregador no chão. Vou ver pra cá. Nossa, cara, eu queria vir de noite nessa casa, onde é Nossa, da investigação top aqui. Olha, tem roupa aqui. Tem roupa? Tem. Aí é o banheiro? Mas não é tem banheiro. chuveiro. Hã? Ah? Não tem chuveiro, cara. Olha o bicho. Que isso? Não sei se é que o pessoal que veio com nós, tá então, zoando nós. Tem um sei. pessoal junto com nós, galera. É que é o pessoal que trouxe nós. Eles devem estar zoando nós. Olha aqui a cama dele. Caramba, Thaís. Tá Nossa, que dá medo de entrar, Thiago. Ó, deixa eu apagar a lanterna pra vocês verem, gente, olha. Que sinistro. Cuida até cobra atrás então, de você. Oh! Ó, é. <risos> oh, tem um. Tem um capacete aqui, Thaís. Molinha. Oh! Vamos lá, acabou. Vamos ver agora aqui. Olha o caso pertence do ônibus. Tá? Uhum. Tudo aí, ó. E a Zé? Tô me dando uma é. olhada aqui na casa do cara, hein? Tem que ter sabão aqui. Tem sabão aqui, ó. Tá uma lã de roupa. É, é sinistro aqui. É uma aqui. É. Manda uma volta por fora, Thiago. Por Fechar. Eu não ia falar fechar a porta, mas eu posso. Tem um monte de baixo da cama, hein? Não, não pode. Ai, tem nada aqui debaixo, Tiago. Não. É, aqui deve ter alguma coisa mesmo, Thiago, esses caras. Né? Então, ele deixou. É, ficou todas as coisas dele, tem a roupa, né, cara? Uh -uh. Travesseiras, uhum. coisas. Tá bem, ó. isso. Será que eu vou olhar pra mulher alguma coisa que põe ele aqui? Não sei, tem um sapato de mulher negócios aqui, cara. Será que é isso, velho? Né? Ah, Segundinho. Segundinho. Acho que essa patente aí ele ia colocar no banheiro. Aqui não nem de esse aqui? Eu acho que não, Thiago, porque é de ter a parede aqui, ó. Tá até caindo. É capaz de ter até os documentos dele, dentro é. Cuidado de sair cobra daí, tá? Rato. Cadê Só Deixa assim, Thiago Ai, que susto! Caiu o tá tamanco Nossa senhora Caraca, velho Põe o trabeceiro aí, assim Vamos dar uma olhada Ah, Thiago, certeza, cara Certeza, Nossa. só olhando assim Já, já dá, dá Arrepio, cara você viu esse aqui, aí? Não. Tem ele dentro da pia. Olha, é ele tem um, um... Olha na bunda dele, ele de um... Tira essa lanterna. É... Como? Um ferrão, cara? Um ferrão é. desse tamanho? Uhum. Vamos Uma volta. pra Tem um, um facão aqui, ó. Você tinha visto esse facão? Se abriu, abriu ele até os olhos. Abri. É um facão só. Vamos dar uma olhada em volta, É bem, bem simplesinha a casa, mas é, é onde ele né? Olha a placa solar. eles sabe porque aqui, gente, não chega energia aqui. Não sei como que não roubaram as coisas ainda. Acho é porque é recente. Ninguém, né? ninguém sabe onde é isso é. Aqui é isso. é verdade. Mas é porque é recente. Mas o pessoal que matou ele, Thiago, sabe, né? Então. Vamos ver aqui em volta, gente. ó. Olha isso. Na verdade, não queria nem, nem, nem as coisas dele. queria é. só queria matar ele. Até o pessoal que trouxe nós falou que não podia enrolar muito aqui. É. Porque também é um local perigoso para poder vir aqui, pessoal. É. Que susto, véi! Cara, é o cara que tá com nós, <risos> né? <risos> Aqui era uma fossa que ele tinha feito, ó. Uma fossa. É. Certo eu não, hein? Galera, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Que casa tá aí, Sinistra? Sinistra, Thiago. Pessoal, a gente veio fazer uma, uma viagem aqui no, no estado de Mato Grosso. Está escuro, não, tá, não Não. No estado do Mato Grosso. É. E trouxeram a gente para conhecer, né? O pessoal que está com a gente, né, Thaís? Sim. Trouxe a gente para poder conhecer é, essa casa aqui. Contou a história para a gente. Ih, um bicho que nem. E é isso aí, pessoal. A gente vai estar encerrando por aqui. Não sei se a gente consegue vir nesse local aqui à noite. Até mesmo porque o pessoal teria que trazer a gente. E a gente né? depende dos outros. E né? eles falaram que aqui é um local perigoso. Eles não queriam nem trazer a gente aqui. Mas é isso aí, galera. Se vocês gostou deixa muito like. Se inscreve no canal. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.